Para Deus nada é impossível Não existe áreas da sua vida que ele não possa ressuscitar e trazer a vida novamente Não tem nada que foi sepultado há três dias, quatro dias Que ele não possa vir e dizer saia para fora Porque para ele nada é impossível Lembre-se Deus pode tudo